E ontem de noite foi revelado quem vai ser o elenco da série The Last of Us, da HBO. E nesse vídeo aqui especial, eu vou te contar detalhes da produção e quem é que foi selecionar. Fala, jovem herói! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você tá no Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. E hoje o vídeo não podia ser diferente, um vídeo muito legal, um vídeo muito leve, para te dar a notícia que foi divulgado o primeiro elenco da série The Last of Us, onde descobrimos quem vai ser o papel do protagonista Joel e Ellie. Mas antes de continuar esse vídeo, você tem que ser inscrito no canal. A gente faz vídeo quase que todo dia sobre super-heróis, então vale a pena você se inscrever, é sério. Vai valer muito a pena, a gente está sempre produzindo novos conteúdos para você e eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui no canal. Mas antes da gente começar a falar do elenco, vale a pena eu te explicar o que é The Last of Us. The Last of Us, Trata-se de um futuro apocalíptico, em que a humanidade foi acometida por uma pandemia de vírus zumbi. As pessoas começaram a se transformar em zumbis. Eu sei que pode parecer assim, à primeira vista, que é algo genérico envolvendo zumbis, como qualquer outra produção de zumbi. Mas The Last of Us é diferente, porque o grande inimigo, o grande vilão, não são os zumbis, mas sim a raça humana. The Last of Us fez muito sucesso porque provou que a humanidade pode ser ainda mais tóxica do que uma pandemia zumbi. No jogo, acompanhamos a jornada de Joel e Ellie. E olha, os dois juntos se envolvem em várias confusões, atacando principalmente uma equipe chamada Vagalumes, uma equipe paramilitar super poderosa que faz frente e tenta controlar toda a região. Eles tentam ser a lei naquele mundo tomado por uma pandemia zumbi. Com essa história, The Last of Us foi o jogo mais incrível lançado para o PS3. Para muitos, foi o melhor jogo lançado para a Playstation 3, pois ele tinha uma história completamente incrível. E a parte legal é que agora teremos uma série sobre The Last of Us. E assim foi revelado quem serão os dois atores que interpretarão Joel e Ellie. Joel é tipo um paizão, cara. Para você entender The Last of Us, é como se fosse o filme do Logan, só que dentro de The Walking Dead. Só que aqui o Joel também não tem garras adamantil para poder rasgar todo mundo. Mas pensa como se fosse um pai e uma filha andando de carro por aí se envolvendo em várias confusões no meio de uma pandemia zumbi em que deixa todo mundo muito louco. É mais ou menos isso que é a história de The Last of Us. Vamos começar falando da atriz que foi escolhida para interpretar a Ellie, a jovem personagem que é imune ao vírus zumbi é a grande esperança para todos nós no decorrer do game de que um dia pode ser revertida a pandemia ou pelo menos dar uma possibilidade de vida para aqueles que ainda não foram contaminados e se tornaram mortos-vivos. A atriz escolhida para a C.A.L. é a Bella Ramsey, a pequena invocada Liana Mormont, da série Game of Thrones. E além dela, também foi escolhido um outro ator que fez Game of Thrones, Pedro Pascal, que você deve conhecer tanto como Maxwell Lord, o vilão do filme novo da Mulher Maravilha, como também como o Mandaloriano. Pedro Pascal, que está envolvido em várias produções de Hollywood, aceitou a proposta de se tornar o Joel. E eu achei muito legal. Sinceramente, eu acho que parece ali, um pouquinho o Joel com o Pedro Pascal. Acho que a aparência ali é um pouco parecida. E eu sou até suspeito para falar, porque eu gosto muito do Pedro Pascal, cara. Eu adoro o Mandaloriano. Eu acho uma série fantástica. E ele atua super bem. O jeito que ele atua, cara, ele é muito carismático em cena e rouba olhares. Ele é um cara que atrai muita atenção. E vai ser muito legal ter um cara com um currículo tão vasto trabalhando dentro da série do The Last of Us. Mas mais do que isso, eu estou ansioso porque ela vai ser escrita pelo escritor da minissérie Chernobyl, da HBO. E olha, vai ser muito legal ver o papel desse escritor, chamado Greg Mazin. E eu estou muito animado para ver novas notícias sobre essa série. Esse vídeo aqui foi um pouquinho curto, mas ele também vai servir para eu falar um pouco do que está vindo aqui no canal. Aqui no canal, no sábado, eu vou lançar um vídeo completo contando toda a história de The Last of Us 1. Então, se você quer conhecer mais sobre esse jogo, se inscreve aqui embaixo no canal, porque eu vou fazer um vídeo completaço contando toda a história desse jogo. E você não pode perder, vai ficar um vídeo bem legal, um vídeo bem recheado de informações. Eu já comecei a escrever o roteiro e pretendo postar ele até sábado. Sábado é o nosso deadline até 18 horas. Então, se você não quer perder, não esquece de se inscrever no nosso canal. É isso, Jovem esse vídeo foi bem curto aqui, só para falar que Joel foi escalado. O Joel vai ser o Pedro Pascal e eu tô muito animado em ver essa produção. Mas e você também está animado com a série do The Last of Us? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. E lembrando que esse ano agora vai ser o ano das séries, que a gente também vai ter uma série do Halo, comemorando 20 anos de Halo, interpretado pelo Pablo Schreiber, que fez o Mad Sweeney na série American Gods. Eu tô muito ansioso pra ver, mas e você? Se inscreve aqui embaixo e não esquece de deixar aquele like. A gente se vê na próxima. Um duplo H pra você. E eu,